Eba, oh, eu sou o Gamerista dos Sonhadores, hoje é meu aniversário, tô muito feliz hoje, eu vou ganhar muito presente. vou comer bolinho, muito, um bolão, um, um bolo, muito bom, um, um bolo, né, eu vou finalmente tomar banho e vou ficar, eu vou ficar lá na internet. Eu, eu vou ficar na internet E eu vou agradecer As ao, ao, ao, pessoas, não, as pessoas não O bolo, o, o bolo fictício Ninguém, ninguém o bolo, o bolo é... É o bolo é o bolo, é o bolo É o bolo que importa, é o bolo É o bolinho, é o bolinho, é o bolinho fofinho Então vejo que meu nível hoje ganhar muito presente, muito mesmo Tô tipo assim, ó Tô tipo top das galáxias Tô tipo negócio, tô, tô do celular